Remix é no ar e um relato muito importante a quem nos acompanha a partir de agora. Nós estamos aqui na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Vilivete. E estamos com a coordenadora pastorais da comunidade Matriz, Isabel Oliveira Pinto Cidral, que tem um relato importante para vocês que estão nos acompanhando. Conta para nós, Isabel, por gentileza. Então, Márcio, nós é, temos uma história, né? E essa história está sendo resgatada através de uma cápsula do tempo que foi encontrada há menos de dois meses na construção, na reforma né, da nossa igreja matriz. Então quando os pedreiros é, estavam modificando a frente lá, desmanchando uma pilastra, eles encontraram uma cápsula, um, um recipiente de metal, né, uma cápsula do tempo que nós chamamos, e que isso existe né, na história também, onde se guardam documentos importantes, onde se guardam é, coisas que pretende-se que futuramente sejam encontradas, né? E essa cápsula do tempo nos trouxe assim uma, um documento, um papel, um papel vegetal, assim um papel diferente, onde foi transcrita uma ata da implantação da pedra fundamental da Igreja Nossa Senhora das Graças, aqui na Vila Evete. Isso em 23 de maio de 1965. Aqui não existia a igreja ainda, é, existia sim a comunidade, porque há uns anos atrás, no ano de 59, no 1959, foi implantada uma cruz com as missões que teve né, da Paróquia São José, e essa cruz foi implantada na Escola Tenente Arihaui. Então nessa data de 65, essa cruz foi trazida para cá e foi implantada a pedra fundamental da igreja. E nessa pedra fundamental é, nós encontramos um documento com essa ata. E nessa ata, depois dela, foi assim, tem muitas assinaturas... E essas assinaturas são das pessoas que trabalhavam na época, a comissão da, da igreja, as pessoas que trabalhavam aqui no pátio da igreja, inclusive pessoas que fizeram muitas doações, né? foram os benfeitores da obra, que participavam com doações para que a igreja pudesse ser construída. Como é que está repercutindo na comunidade um, um documento desse tão importante histórico para as famílias? Olha, é... Eu acho, assim, emocionante até, porque as pessoas que ouviram né? a gente relatar essa história, que foi nesse fim de semana que a gente conseguiu, assim, colocar essa exposição aqui, é, tudo direitinho, para que esse documento não se deteriorasse mais, né? pelo tempo ele já está, assim, bem bem batidinho. Então, a recepção, assim, dessa, dessa história foi bastante comovente, as pessoas se interessaram bastante. É, procuraram nas listas, né? Porque a gente compilou esses nomes, assim, tudo aquilo que a gente conseguiu visualizar, a gente é, é, copiou, né? Está aqui no mural. E aí as pessoas estão procurando, né? Algum indício assim de parentesco ou de filho, porque nessa listagem, inclusive, de assinaturas, é, as pessoas foram motivadas pelo padre José Dami é da época é, a inscrever também o nome de seus filhos como para futuramente, de repente, né, se fosse encontrado esse documento, eles pudessem ver que os pais fizeram parte dessa, dessa história, que foram, beneficiar, que foram bene, é, como a gente diz, é, cooperadores, né, é, benfeitores da obra também da igreja. Deu muito trabalho para restaurar e quem participou desse processo? Assim, a cápsula foi encontrada eh, pelos pedreiros e eles não sabiam o que era e deixaram assim eh, de lado, né? E nisso eh, ela pegou um, uma chuva, como ela estava furada, a lata, a, o documento ficou molhado. Aí ele, o padre perguntou para eles o que que era aquela lata, eles disseram assim que eles tinham encontrado dentro de uma pilastra. O padre, o padre abriu, foi ver, ele viu que era um documento, só que ele não sabia o que era. Então pela chuva, deteriorou um pouquinho, né? E aí esse resgate nós precisamos assim, é... levar para casa, eu levei até para casa da minha irmã, e ela me deu uma assessoria muito grande nisso, a professora Divina Mir. Então, lá na casa dela a gente cuidou bastante, depois a gente tirou todos os nomes, fez esse resgate histórico. Eu peguei as as atas antigas da igreja e eu fiz uma leitura para ver todos que trabalhavam, e então a gente chegou nessa, né, nesse momento assim para contar o que a gente já sabe E aí ela mesma fez essa, essa exposição, preparou todo esse material para nós Para que a gente pudesse estar mostrando para a comunidade assim de forma mais segura Para que o documento também não se estrague mais do que já está E claro que se pretende continuar essa história, a igreja está em reforma Mas quando terminar, se pretende fazer também uma cápsula, deixar uma cápsula? Já comentamos isso né? com o padre Everton, até a ideia foi dele. né? Ele disse assim que então, a gente já poderia pensar em algo nesse sentido também, para quando terminarmos a obra. E Então a gente vai com certeza é, se movimentar, se, se é, organizar para que isso aconteça. Como é que está a campanha de reforma da Igreja Matriz? É muito importante isso porque nenhuma comunidade consegue sobreviver sozinha, né? Então nós só sobrevivemos como igreja, templo, né? Um, com a ajuda da comunidade é altíssimo que que é bem motivado, mas que já tem a sua finalidade. Mas quando nós temos uma um gasto maior, como uma reforma, por exemplo, nós precisamos de doações. Então, nós contamos assim com as doações das pessoas, nós temos uma campanha para a reforma da igreja, onde nós devo, é, entregamos um envelope com, é, com, com as, as orientações de como a pessoa pode ajudar quanto ela puder ajudar, né? Ela pode trazer para a igreja, ela pode depositar na conta, pode fazer um pix também, né? Então tem assim várias várias formas de colaborar. Isabel, muito obrigado. Eu é que agradeço, né? É muito importante essa divulgação, porque nós precisamos divulgar para que as pessoas tomem conhecimento de que de repente seus pais, avós, ou até seus nomes constam aqui nessa listagem, né? e que de, naquela época foram essas pessoas que foram os benfeitores da igreja onde nós usufruímos. E agora, para a gente deixar ela mais bonita, melhor e mais aconchegante também, é, é a nossa vez de contribuirmos. Relato, portanto, da coordenadora pastoral e da comunidade de matriz aqui da igreja nossa Senhora das Graças, Navi Livete e essa cápsula do tempo de 1965 encontrado agora em 2022.